Dieta cetogênica é quando eu baixo o carboidrato profundamente e eu aumento a quantidade de gordura. Gordura é boa, porque você tem gordura ruim, gordura boa. Não é, as duas não são iguais. Por exemplo, a gordura trans, ela é altamente prejudicial, inclusive causa câncer. Quando você compra esses óleos vegetais no supermercado, para o óleo não estragar, ele tem uma hidrogenação parcial. Então ele é gordura trans, você traz o veneno toda semana ou todo mês para casa de uma gordura trans que você coloca na sua cozinha. Isso é um absurdo, mas todo mundo faz isso. E aqui em casa, por exemplo, só entra óleo de coco, nós só cozinhamos com óleo de coco. Porque o óleo de coco não tem jeito de ser trans. Então você, você ingere as gorduras boas, o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9... Porque outro problema que existe. Você, todo lugar que você lê, você fala assim, mas nós temos muito ômega 6 e pouco ômega 3. É verdade. Mas o, o ômega 6 que nós temos também está lesado. Porque ele está tá, tá oxidado. Então, às vezes, é importante você tomar o ômega 6 não, não oxidado. Faz muito bem para a saúde quando você faz isso. Então, a gente isso aí, quando predomina na sua dieta essas gorduras boas e você cai o carboidrato, você, o câncer começa a diminuir. Você começa a tratar o câncer só com dieta. A dieta cetogênica ela tem 95 anos de existência. Ela começou na Mayo Clinic, depois ela mudou para o Johns Hopkins, que é uma das grandes universidades americanas. E a, o Johns Hopkins é o centro disso no mundo. E ficou muito famoso porque a, a dieta cetogênica trata epilepsia. O Jim Abrams é um produtor de Hollywood. Ele tem um filho que chama Charlie. Charlie, e tem a Charlie Foundation, que você vai olhar lá no. Você vai entrar no Google digitar Charlie Foundation, você vai cair no que eu estou falando. E aí o que, que ele fez? Ele, esse menino tinha 30, 40 epil é, ataques epiléticos por dia. Fez duas cirurgias cerebrais. Nada resolveu. Aí falaram com ele da dieta cetogênica. Ele, que é um cara poderoso, tem dinheiro, ele atravessou. Da, da Califórnia para a costa leste, foi no Johns Hopkins. E lá, com duas semanas, o Charlie, filho dele, passou a ter zero de convulsão. Aquilo impressionou ele tanto, que ele resolveu deixar o mundo ficar sabendo. Ele é amigo particular da Meryl Streep. E ele então pediu a Meryl Streep para fazer um filme para ele gratuito. E a Meryl Streep fez um filme sem cobrar, para mostrar o poder da dieta cetogênica na cura da epilepsia. Eu digo na cura porque tem vários pacientes que ficam 5, 6 anos na dieta cetogênica e depois deixam de ficar e as convulsões não voltam. Então, a, a abordagem mais espetacular que existe para a epilepsia, que começou na meio clínica e, clínica, e foi para Johns Hopkins, e que você não está sabendo porque que você nunca ouviu falar porque ninguém divulga, não vai ter um representante de laboratório que vai chegar num consultório médico e dizer assim, doutor, o senhor não precisa mais receitar médica, de remédio para epilepsia, é só colocar sua seu paciente na dieta cetogênica, eles estariam dando um tiro no pé. Existe interesse comercial, né? um, não Nenhum, zero, porque não tem nada. Então, por isso que tem mais de 100 livros que eu vi, deve ter mais de 500 livros em dieta cetogênica no Amazon.com, porque todo mundo está vendo, peraí, câncer se beneficia com dieta cetogênica, epilepsia se beneficia com dieta cetogênica, diabetes se beneficia com dieta cetogênica. Se você é atleta, a sua performance vai, em muito, melhorar com dieta cetogênica. Você entendeu? É uma coisa impressionante.